Você é uma pessoa que pensa grande? Você tem certeza que você é uma pessoa que pensa grande ou será que você pensa pequeno? Por que eu quero falar com você sobre isso? Porque no jogo da vida, no jogo dos negócios, no jogo entre ter sucesso ou não ter sucesso, existe apenas... É, dois tipos de pessoa, as pessoas que pensam grande e as pessoas que pensam pequeno. E basicamente o que separa as pessoas do que pensa grande das, que, das pessoas que pensam pequeno é uma coisa. As pessoas que pensam grande, elas entram é, no jogo dos negócios, elas entram, elas entram no jogo da vida, elas entram no jogo de alcançar os resultados pensando da seguinte forma, com a reprogramação mental estabelecida, com o mindset é, organizado, para pensar da seguinte forma, eu entrarei neste jogo para vencer. Ou seja, independente do que acontecer, independente das variáveis, eu vou corrigindo a minha rota até vencer. As pessoas que pensam pequeno, elas entram no jogo para não perder. E é isso que vai diferenciar o vencedor da pessoa que perde. A pessoa que entra no jogo para não perder, a reprogramação mental dela, o mindset dela já está preocupado em não perder e não está preocupado no que eu farei para que eu possa vencer. Então ela entra no jogo para perder, ela entra preocupada em não perder, ela entra com a energia no não perder, e no primeiro desafio que ela passar, ela provavelmente vai desistir. Com certeza, o que separa é, meninos, dos homens, é a programação mental. São os homens que entram num negócio para vencer e os homens que entram num negócio para não perder. As pessoas que vão ter muito resultado são as pessoas que entram no negócio para vencer, e independente das variáveis, independente do que acontecer na vida, elas vão até o final, até chegar à vitória. E fica a minha melhor dica: jamais entre num negócio para não perder. Entre no negócio para ser um vencedor, e que independentemente do tempo que leve, você vai ajustando até você chegar no teu estado é, de vencedor. Fica aqui uma grande dica, jamais desista dos seus sonhos e coisas incríveis você vai construir.